Olá, aqui é o Daniel e nesse vídeo eu vou falar sobre as datas de saque da parcelas do auxílio emergencial de 2021. Então vamos direto para o assunto, esse vídeo vai ser sem edição, sem bieta, sem nada. Já dá o clique aqui no curtir e se inscreve no canal para que você já receba todas as informações do auxílio emergencial em 2021, beleza? Então aqui, as datas abaixo são destinadas ao pagamento das quatro parcelas do auxílio emergencial em 2021, beleza? A primeira parcela, nós vamos falar aqui por... É, Datas de nascimento, tá bom? Existem duas modalidades de saque o Depósito no Caixa Tem, que o aplicativo da Caixa Ou o saque em dinheiro Então beleza, primeiro eu vou falar sobre uh, o depósito no aplicativo E depois sobre o saque em dinheiro, tá bom? Então quem nasceu em janeiro né, Vai poder sacar no aplicativo a partir do dia 6 de abril E o saque em dinheiro só a partir do dia 4 de maio Quem nasceu em fevereiro vai poder sacar no aplicativo No dia 9 de abril E o saque em dinheiro dia 6 de maio quem nasceu em março vai poder sacar pelo aplicativo no dia 11 de abril, no Caixa Tem, e o saque de dinheiro no dia 10 de maio. Quem nasceu em é, abril vai poder sacar no dia 13 de abril, e vai, é, poder, é, quer dizer, vai poder ir no aplicativo dia 13 de abril e vai poder sacar em dinheiro no dia 12 de maio. Quem nasceu em maio vai poder sacar no dia 15 de abril e em dinheiro no dia 14 de maio. É, em junho vai poder... O depósito no caixa tem no dia 18 de abril. E o saque dinheiro no dia 18 de maio. Em julho. A pessoa vai receber no aplicativo no dia 20 de abril. E no aplicativo saque dinheiro no dia 20 de maio. Em agosto. A pessoa vai poder é, ter no aplicativo no dia 22 de abril. E no saque dinheiro no dia 21 de maio. Em setembro. A pessoa vai ter o dinheiro no aplicativo. Né, no dia 25 de abril. E o saque em dinheiro no dia 25 de maio. Em outubro, ela vai ter o direito né, no dia 27 de abril e o saque em dinheiro no dia 27 de maio. Em novembro, no aplicativo, dia 29 de abril e o saque em dinheiro no 1 de junho. E em dezembro, quem nasceu em dezembro, vai ter o dinheiro no aplicativo no dia 30 de abril e, e o saque em dinheiro no dia 4 de junho. Então, se você perceber, assim, né, você, é sempre mais rápido sacar... No, no depósito pelo Caixa Tem, no aplicativo do Caixa Tem, do que o saque em dinheiro. O saque em dinheiro sempre leva quase um mês. Enquanto a maior parte dos saques no Caixa Tem é em abril, é, o saque em dinheiro é só em maio. Segunda parcela, vamos à segunda parcela. <cười> segunda parcela. Quem nasceu o dinheiro vai poder receber no aplicativo no dia 16 de maio, o saque em dinheiro dia 8 de junho. <cười> Desculpa, vamos lá. Em fevereiro. <cười> no aplicativo dia 19 de maio o saque de dinheiro dia 10 de junho uh, em março dia 23 de maio no aplicativo 15 de junho vai ser o saque, em abril dia 26 de maio vai ser no Caixa Tem dia 17 de junho vai ser o saque em dinheiro, em maio dia 28 de maio no Caixa Tem 18 de junho em dinheiro em junho, quem nasceu em junho dia 30 de maio é no Caixa Tem dia 22 de junho saque de dinheiro em julho no dia 2 de julho, junho, né, é, no Caixa Tem, no dia 24 de junho, saque em dinheiro. Em agosto, dia 6 de junho, é, no Caixa Tem, e dia 29 de junho, saque em dinheiro. Em setembro, dia 9 de junho no Caixa Tem, 1 de julho, é um saque em dinheiro. Em outubro, 11 de junho no Caixa Tem, 2 de julho, é, em dinheiro. Em novembro, 13 de junho no Caixa Tem, 5 de julho, no saque de dinheiro. E, finalmente, em dezembro, no dia 16 de junho, no Caixa Tem, é no dia 8 de julho, em dinheiro. Para as terceiras e quartas, par quartas parcelas, para o vídeo não ficar muito grande, que já tá ficando, eu vou deixar aqui na descrição, beleza, as informações, então já aproveita, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha e comenta aqui o que, que você acha dessas datas, tá bom? É, todas elas vão ficar aqui disponíveis para você, os links também, para você tirar dúvida. E se inscreve aqui no canal para você ter notícias, né? mais notícias sobre o auxílio emergencial de 2021, tá certo? Um grande abraço, é, veja aqui a playlist também, é, que eu vou deixar aqui sobre os vídeos do auxílio emergencial de 2021. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!